Já pensou se tu fica doente do nada? Ou se tu perde o emprego? Ou ainda se um cliente rescinde um contrato contigo? Ou se o teu cachorro precisa de um veterinário? O que tu faz? Tira o dinheiro da onde? É pra isso que serve a reserva de emergência e é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A reserva de emergência é o dinheiro que precisa ficar num lugar que tenha liquidez. Liquidez nada mais é do que tu poder tirar esse dinheiro a qualquer momento que tu precisar. Afinal de contas, a gente não sabe quando que uma emergência vai acontecer, né? Um exemplo de um lugar onde o dinheiro tem liquidez é na poupança. Mesmo que ela não renda nada se comparado à inflação. É um lugar onde tu vai poder tirar esse dinheiro a qualquer momento, sem que tu perca uma parte desse dinheiro. Para te saber quanto tu tem que ter de reserva de emergência, tu precisa calcular o teu custo mensal. Para calcular o teu custo mensal, tu vai pegar todas as coisas que tu gastaria, como se tu tivesse uma renda normal, e vai multiplicar por 6. Esse é o valor que tu precisa ter como reserva de emergência. Ah, mas é muito dinheiro. Calma, tu não vai precisar juntar isso de um mês pro outro. Tu vai precisar organizar o teu orçamento pra que todo mês sobre um pouco e com esses poucos se juntando, formar tua reserva de emergência. A partir do momento que tu tem uma reserva de emergência, pode começar a procurar investimentos que tenham uma rentabilidade melhor do que a poupança ou a Selic, onde tu for guardar o teu dinheiro de reserva. Então é isso, Envie esse vídeo pra um amigo teu que também quer organizar a vida financeira dele. Valeu e até a próxima!